Eu sou Jean-Adlete Toussaint, tenho 24 anos, estou no Brasil desde março de 2016. Normalmente a gente não sabe, mas há uma diferença entre quem é imigrante e quem é o refugiado. Né? O refúgio ele é uma categoria que vai estar falando das pessoas que migram de maneira forçada. Ou seja, ela, ela sai de um determinado país porque ela está sendo perseguida ou por uma questão de guerra. É, se discute muito também sobre as questões ambientais. Né? Hoje ainda não, é, não há reconhecimento do refúgio ambiental. Mas há uma discussão né, nesse sentido. E o imigrante é aquele que sai de forma voluntária do seu país. Ou seja, ele sai normalmente em busca de melhores condições de vida, ou em, de uma oportunidade de estudo. É, de se reunir com a sua família, que já migrou, ou, enfim, de outras oportunidades. E aí essa diferença básica que existe, né? Que, inclusive, é uma diferença que a gente problematiza, porque há uma, né, como é que a gente vai dizer que determinadas pessoas é, migram de maneira forçada né, e determinadas pessoas são voluntárias? Às vezes a pessoa está numa condição que o país dela não lhe oferece condições para uma vida digna e ela precisa migrar, precisa buscar educação no outro país, precisa buscar sustentar sua família. Então a gente também critica um pouco essa categorização né, entre quem é migrante forçado, migrante voluntário. Mas aqui na UFSM né, a, a nossa política justamente acolhe tanto imigrantes como refugiados, né, o que é um avanço também no entendimento do direito à educação no nosso país. Da política de ingresso para migrantes e refugiados na Universidade Federal de Santa Maria, ela foi desenvolvida em 2014. Pelo grupo, a partir de uma atividade de pesquisa realizada junto aos imigrantes haitianos na cidade de Lagiado. Lá eles puderam relatar sobre a vivência migratória, mas também uh, as, as grandes dificuldades em viver no Brasil. Então, também eles mencionaram sobre a falta de perspectiva uh, de poder ingressar no ensino superior. Muitos tiveram que abandonar os estudos para vir uh, viver no Brasil, enfim, se estabelecer aqui como uma possibilidade. E alguns tinham seu estudo concluído no Haiti, inclusive superior, tinham dificuldade de validar esses diplomas. Então, foram várias as dificuldades apontadas. Né? Então, para o ingresso nas universidades, essas dificuldades são a econômica, é a questão da burocracia para a validação de diplomas, sobretudo de ensino médio, ensino superior e também uh, outras barreiras como a barreira linguística o fato de que eles não não a população é, de imigrantes ela ela vem com uma formação feita no seu país de origem né e os processos seletivos nas universidades são voltados a quem tem a formação educacional no Brasil então isso foram elementos que nos fizeram pensar uma política de ingresso diferenciada essa população então um dos maiores dilemas é, para acesso à educação uh, se dá é, pelo fato de que os imigrantes, eles vêm para o país de destino e eles vão encontrar essas múltiplas situações de vulnerabilidade. Então, isso implica na dificuldade de poder acessar a educação superior no país, né? É momento que a gente está na construção da, da garantia de direitos, é uma política de garantia de direitos que a gente está falando e de questionar os limites uh, de, de até onde a nacionalidade implica em uh, restrição de direito ou não. A gente está questionando isso com esse programa, a gente está falando que a educação, que o acesso à educação e um ensino superior, ele independente de nacionalidade e que ele deve ser garantido independentemente de nacionalidade. Dados da ONU têm apontado que, globalmente, 36% das pessoas conseguem acessar a educação superior. Quando se trata da população refugiada, por exemplo, que é aquela que ela é obrigada a migrar, a migração forçada decorrente de conflito, de perseguição, massiva e generalizada violação de direitos humanos, esse percentual cai a 1%. Então, uma política de ingresso diferenciado, considerando todas as adversidades que são vivenciadas por migrantes, Considerados em situação de vulnerabilidade e refugiados, é uma política fundamental de integração uh, local. A proposta que foi aprovada aqui na universidade em 2016, da qual resultou a Resolução 41 de 2016, ela tem sido elogiada em nível nacional e internacional também como uma importantíssima política de ação afirmativa voltada à integração local é, de imigrantes e refugiados. A nossa política de ingresso, como ela pensa a realidade imigratória, ela criou é, instrumentos né, que permitem essa. Essa possibilidade de inserção do migrante ou do refugiado e ela pensa na facilitação de documentos, eh, a burocracia para validação do ensino médio, por exemplo, ela é extremamente rígida, a universidade ela vai facilitar isso e vai amparar isso sobretudo na lei do refúgio que estabelece a facilitação documental. A dispensa de seleção via provas, né, que essa é uma das maiores dificuldades para o migrante ou refugiado poder uh, disputar vaga. E ela prevê, sobretudo, vagas suplementares, ou seja, ela cria vagas específicas para a população migrante e refugiada. Aqui na universidade o que a gente percebe é que eles ainda estão em fase de adaptação, por mais que, se a gente olhar os dados, né, conversar com esses estudantes que estão na UFSM, eles estão em média há 3 a 5 anos no Brasil. Mas a adaptação ainda está acontecendo, a adaptação linguística, porque muitos vieram, principalmente os haitianos, que é o meu caso de pesquisa, eles vieram para o Brasil com, com o desejo de estudar, mas quando chegaram aqui não tiveram essa oportunidade de início, foram para o mercado de trabalho, então, vieram sem falar português, então a principal dificuldade que eles têm é a adaptação linguística. Então, essa adaptação linguística só vai ser possível com a socialização com os estudantes brasileiros. Outro ponto importante, além da questão linguística, é essa diversidade cultural, porque é a partir do contato que eles vão tendo com os estudantes brasileiros, eles vão entender um pouco mais do que é o Brasil, porque todos me relatam que, sim, eles tinham uma ideia do que era o Brasil, porque eles têm uma disciplina chamada Conhecimentos Gerais, no Haiti, que é passado um pouco, a ah, Brasil produz café, produz isso, produz aquilo, mas não é passado a essência do Brasil, né? Tipo, isso eles só vão conhecer estando aqui e aí com esse contato com os outros estudantes, que aqui na FCM a gente tem estudantes de vários uh, lugares do Brasil, eles vão aprendendo um pouco mais, vão conhecendo, e eles também pela própria vivência, que muitos passaram por outras cidades do Brasil, né? Quase todos eles vieram pelo norte, pelo nordeste, então eles têm esse conhecimento mais geral do Brasil. Eu morava em Porto Alegre, daí Porto Alegre é, é mais agitado e violento também. Aí eu fui para Florianópolis final do ano passado, daí eu acho é uma cidade bem bonita, é tranquila também, aí eu gostei. Não, não tem coisa que eu não gosto porque quando tu chega num país, tipo, o país não tem que não tem que se adaptar com a sua cultura, tu tem que se adaptar com a cultura do país. A amizade aqui, não sei, eu não tenho amigos aqui ainda, tipo, eu tenho colegas, porque colega e amigo são duas coisas diferentes, porque a amizade, a amizade é... É tipo uma coisa mais profunda, que vai variar de anos a anos. Mais colegas do curso, eu acho eles bem recebidos, bem queridos. Mais amigos, eu não posso dizer que eu tenho ainda. Desde no meu primeiro semestre, eu tenho dois colegas que moram no, no mesmo bloco que eu. Daí a gente sempre faz os trabalhinhos juntos. Tipo, as aulas práticas, daí às vezes eles me ajudam. Engenharia elétrica, eu sempre gostava de fazer um curso da engenharia, daí como tipo, eu me dava bem com a parte elétrica, aí quando eu cheguei aqui, eu escolhi engenharia elétrica e engenharia mecânica, mas eu passei na engenharia elétrica. A educação deles é muito mais técnica do que a brasileira. Tanto que o Ministério da Educação deles é o Ministério da Educação e Formação Profissional, focado para a formação técnica de pessoas mesmo. Então a gente tem essa grande divisão, que é uma educação para formar recursos para trabalho, não recursos humanos, vamos dizer assim, na área mais de pesquisa acadêmica, como a gente tem no Brasil, se a gente comparar os ensinos superiores. E aí a gente tem então um dado muito importante que as universidades, a maioria das universidades são particulares, assim como todo o ensino haitiano, então outra grande diferença é isso. 80% do ensino haitiano é privado. Aqui no Brasil a gente tem uma uma oferta de ensino público muito grande. Lá também eles têm uma única universidade pública, que é a Universidade do Estado do Haiti. E olhando pelas proporções dos países, a gente pensa que ah, não faz muita diferença eles terem só uma universidade pública. Só que é uma única universidade pública concentra concentrada em Porto Príncipe, que é a capital, então a gente tem a dificuldade das pessoas que moram na zona rural, das pessoas que moram em outros departamentos do Haiti, de cursar a Universidade do Estado do Haiti. E aí a gente tem as, as universidades privadas, que é para onde vai a maioria dos estudantes haitianos. E aí quando a gente compara as universidades, a universidade é só para ensino no Haiti. São poucos cursos de mestrado e não tem cursos de doutorado no Haiti. Quem quer conseguir a carreira acadêmica acaba migrando ou para o Canadá, para a França para os Estados Unidos, que é onde vai... Uh, essa massa que quer continuar nos estudos. E outro dado interessante é que, sim, é, tem, tem, é um país de 10 milhões de pessoas, um milhão entra na, no, ensino, no, ensino, no, ensino, no ensino básico, e se a gente olhar os dados das universidades, a gente tem em torno de 30 mil pessoas estudando. Então, a desistência ao longo dos estudos é muito grande. Assim, o déficit, essa, esse abandono escolar é muito alto. O projeto Energia para Todos, ele é o projeto de um canal de YouTube que ele está sendo gerenciado por quatro alunos imigrantes haitianos aqui da UFSM. O objetivo desse, desse, desse canal de YouTube é levar o conhecimento uh, relacionado à geração de energia elétrica, mais especificamente a geração distribuída, uh, levar esse conhecimento que nós temos desenvolvido no nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para uh, o Haiti em princípio, mas também com a possibilidade de expandir esse conhecimento e levar a outros países em desenvolvimento, porque uh, os episódios do, do canal eles estão sendo gravados em francês, uh, os alunos apresentam em francês, mas são legendados em português e também em inglês para abranger um maior número de, de países. Né? Assim, como o Haiti tem uma grande potencial potencialidade uma um questão de energia, porque tem várias fontes de energia renováveis que não estão tá sendo exploradas lá no Haiti, como energia fotovoltaica, eólica, essas coisas que não estão tá sendo exploradas. Daí a gente vai trabalhando sobre os projetos do INC e, e educar essas pessoas como eles podem usar essas fontes de energia para melhorar, porque. A, a situação do Haiti com sendo energia elétrica está bem tá bem criticado nesse nesse sentido porque a gente usa mais o combustível para produzir energia que é que não é bom para o meio ambiente é, eles comentaram que a, a geração de energia da maneira como é feita no Haiti ela é muita muito agressiva ao meio ambiente então o país ele sofre muito com desmatamento com a produção de energia de uma maneira Uh, vamos dizer, mais prejudicial ao meio ambiente. Então, a ideia deles é levar esse conhecimento para o país, começando a fomentar esse conhecimento com nos jovens, nas escolas, para então, uh, à medida que, que, que essas pessoas forem se formando e entrando no mercado de trabalho, eles têm um conhecimento a respeito da, de uma geração mais consciente da energia elétrica para resolver muitas questões ambientais no, no país. Conviver com, com essa cultura Uh, conviver com esses alunos que a gente nota o esforço deles, não é? Um esforço extra classe, que além de deles de estarem longe do país deles, uh, estão se esforçando no, num curso de engenharia, que não é um curso fácil, e, a, e eles ainda estão pensando em, em, em devolver uh, o que eles receberam do país na forma de. de da, da, da vamos dizer, da divulgação desse conhecimento para levar de volta para o país deles. Então, uh, eu estou aprendendo muita coisa com eles também a esse respeito. na Universidade Federal em 2013, preocupado com um dos maiores desafios de direitos humanos na atualidade, que é a proteção e promoção dos direitos humanos de imigrantes e refugiados ele tem como fundamento teórico prático o direito humano de migrar, que ainda é um direito a ser conquistado e posto em prática. Em 2015, o EGREG, então passou a ser referenciado pela Agência das Nações Unidas para Refugiados, o ACNUR, é, a partir do convênio da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que foi firmada com a Universidade, para promoção de ações e difusão do direito internacional dos refugiados. Uma das principais ações que desencadeou nesse convênio, esse importante convênio, foi justamente a política de ingresso de imigrantes e refugiados na Universidade Federal de Santa Maria. O Migraid hoje ele atua em seis linhas de pesquisa, em cinco áreas do conhecimento diferentes, que são inicialmente o direito, onde surge então o grupo do de, ensino, pesquisa e extensão do Migraid, também duas linhas nas ciências sociais, uma linha no, vinculado ao curso de letras, outra é psicologia e também a comunicação social, que é ali em que eu atuo. Então, uma das características do Migride, e acho que é a grande motivação assim do nosso trabalho coletivo, é pensar as migrações numa perspectiva interdisciplinar, né, como um grande fato social que nos implica a todos a entender a mobilidade humana pelo eixo, pelo âmbito dos direitos humanos, né, que é o grande objetivo do Migride. Então, nós temos um programa de extensão de assessoria em migrantes e refugiados como uma das áreas importantes de atuação do migrante. E nesse programa de extensão, a gente tem vários focos de atuação. Um deles é assessoria mesmo jurídico e documental, apoio ao migrante que nos procura. Quando o imigrante ele resolve vir para o país, né? a primeira barreira que ele vai encontrar vai ser a documental. Ou seja, para você chegar num outro lugar, num outro país, em que você não tem esse vínculo político, ou seja, que você não é um nacional, a primeira coisa que você precisa é ter um documento que te autorize a estar aí. A gente entende, inclusive, que isso é uma, uma forma de violência, né? Ou seja, porque a pessoa ela não tá, ela, ela não pode simplesmente querer estar no outro país. Ela precisa passar por todo um processo burocrático com os órgãos de segurança, né, com a polícia. Ela precisa justificar o porquê dela estar nesse país. Ela precisa cumprir uma série de requisitos. Então, diante desse contexto, a nossa atuação jurídica inicial, né, inicialmente principal, é justamente trazer esse apoio. Onde que esse imigrante vai buscar, né? Que lugar que ele vai buscar entender como é que é a legislação do local, quais os requisitos que ele precisa cumprir, como que ele vai é, ter esse documento. Também nós temos ações ligadas à acessibilidade linguística com rodas de conversa com migrantes, que são promovidas com o apoio do pessoal das letras, também da psicologia. Mais recentemente, a gente vai ter uma parceria com a SEIP, que é a clínica né, de atendimentos psicológicos da UFSM, vinculada ao curso do, da psicologia, para a gente promover um estudo né, da especificidade dessa abordagem psicossocial, no caso da população migrante. E a gente começar com atendimentos individualizados e coletivos de imigrantes e refugiados. E nós temos várias ações também de sensibilização e de formação crítica sobre o tema das migrações e do refúgio, no sentido de promover combate à xenofobia ou preconceito, entendendo migrações como o direito humano de migrar, né? e quanto isso nos implica em termos de profissionais, pesquisadores, estudantes que somos aqui no Migrante. Nós mesmos temos a colaboração no Migride, como bolsista do Iderson, né, que entrou pela resolução. Ele tem feito uma colaboração muito importante nas nossas dinâmicas de atuação. Ele, inclusive, é presidente do comitê representativo dos estudantes que são migrantes e refugiados na UFSM. E como bolsista, ele faz um pouco dessa ponte né, entre as demandas dos migrantes, as questões que estão sendo discutidas nesse espaço que também é político, e de atuação acadêmica desses estudantes com aquilo que a gente pode colaborar e construir coletivamente no Migride. Então ele nos ajuda a pensar estrategicamente ações para promover a cultura dos migrantes, para integrar e pensar as questões políticas que estão envolvidas com o tema de migração, para discutir e disputar espaços de inserção efetiva desses sujeitos nos âmbitos da assistência é o estudantil, nos âmbitos da pesquisa, do ensino e da extensão dentro da universidade. E a mesma coisa da, do HIV, você não tem a certeza que quem pegou o HIV ele pegou por quê? Talvez por é uma autoridade, um link de leis, um tipo de documento. Basicamente, digo isso. Mas, mas vai ser. Tá tá Olha, o SUS, eu sempre digo, é um ótimo sistema, inclusive a gente já está buscando, né? Uh, como que nós podemos uh, pegar essa experiência do ensino brasileiro então, é para poder levar esses conhecimento e fazer uma, uma mudança de lá também no nosso sistema, e a gente está buscando esse, esse, essa troca. Nosso objetivo é o desenvolvimento contínuo e sustentável da saúde do Haiti onde se buscara a participação da população haitiana para melhorar a re realidade da saúde, ou seja, construir um projeto democrático e popular. Os alunos haitianos procuraram o Departamento de Saúde Coletiva, que é esse espaço aqui onde nós estamos, e com uma demanda interessante, que é nós queremos, estando no Brasil, conhecer o SUS. E foi esta iniciativa dos alunos haitianos que nos nos, nos colocaram na tarefa né, de pensar como apresentar o SUS para quem não é brasileiro. E eles trouxeram uma um desafio maior, que é, como haitianos, nós queremos saber o que o Brasil tem a nos ensinar para voltar ao nosso país. e a, aproveitar a experiência do Sistema Único de Saúde brasileiro para promover mudanças no nosso país. Esse é um desafio muito interessante. A universidade não pode não aceitar. Né? E aí, nesse espaço que estamos, uma roda de conversa, e nós vamos levantando questões é, do Haiti e do Brasil, no sentido de que em que se aproximam os dois sistemas e em que a experiência brasileira pode orientar alguma ação né, dos cidadãos haitianos no seu país. Eu, quanto estudante que tem o objetivo de retornar para o Haiti para uh, fazer ação social, para ajudar, eu pensei uh, de buscar os outros estudantes haitianos que estavam no espaço da universidade. Desde então, começou uh, a nossa... A nossa ideia de buscar uma forma de buscar a, a levar o conhecimento para ajudar no, na saúde do Haiti, né? Aí vem o grupo uh, Santé para Haiti. Um, depois do terremoto que passou, tem uma crise e aquela crise tipo, fica piorando. Ainda mais a saúde, uh, uh, lá, o sistema de saúde que uh, ainda que não tem. Um, então, é, a gente estava pensando que, tipo, como tem esse problema e tem, tipo, muitas missões, tipo, internacionais que estão vindo, tipo, um, para ajudar tudo isso. E dessas missões que, tipo, uh, que saem de outros países que vêm para ajudar, como não tem um controle, tipo, vêm, ajudem e foram embora. Entendeu? Aí não fica uma coisa que como se, que pode ficar para ajudar mais pessoas ainda. Não tem um sistema, não tem uma organização. É isso que a gente precisa levar lá né? para para ajudar na saúde. Tem muito tipo essa questão do mercado de saúde, né? Então, eu não concordo com uh, mercadoria de saúde. Eu defendo sim, o acesso uh, saúde para o povo, né, seja onde que for, porque a saúde não pode ser considerada como uma mercadoria. Então, um dos objetivos desse, desse, desse projeto que a gente está tentando né, buscar aqui no Brasil é levar um projeto sustentável para o Haiti, para ajudar, ou seja, a melhorar a condição de saúde país, né, de dar um acesso melhor para o povo haitiano. Então, uh, a gente saiu, mas a gente deixa, a gente deixa nossa alma lá, ou seja, nosso coração, né? O nosso corpo físico está por, tá por fora do Haiti, mas a nossa alma está lá. Então, a gente, enquanto jovem, a gente uh, pensa para o futuro do país. A gente Uh, veja o uh, um país com, com uma uh, prosperidade né, como o Haiti era antes é um aluno que se, um aluno brasileiro que está matriculado num curso de graduação e que tem uma disciplina conosco poderá ter uma aula sobre o sistema, sobre o Haiti com o haitiano e esse haitiano pode como vocês viram na aula de hoje, é, pode falar sobre esse lugar que não é o seu país e é sobre a sua maneira de olhar para o Sistema Único de Saúde Brasileiro. Conectar essas diferenças dá um impacto importante na educação, qualifica a educação. Põe as pessoas a falar com o diferente, porque o nosso problema é que falamos muito com iguais. Nós falamos com quem tem a mesma experiência, com quem é do mesmo país, com quem é da mesma área. E a presença dos haitianos aqui nos permite falar de coisas diferentes. E é um olhar estrangeiro sobre a nossa experiência, que também é muito importante consigo ver que o impacto da, da universidade em transformação social né, ele, e da, do acesso à educação como uma ferramenta de transformação social ele é muito concreto. Então esse é o um impacto que eu vejo no nível das pessoas que conseguiram acessar e também para a universidade. Né. Você vê que a universidade ela se torna muito mais aberta à diversidade e à construção de conhecimento no, nesse contexto de diversidade. Então me parece que ela, a resolução tem um papel muito bom também para a universidade, para o desenvolvimento da interculturalidade na universidade. Les gens qui ont choisi quitter le pays pour une raison quelconque chose et migre pour migrer dans l'autre pays. Par exemple, pour raison économiques ou l'éducatif, on doit choisir quitter le pays pour aller migrer dans l'autre pays ou pour les chercher une vie. Pour le cas où on vie qui plus stable et meilleure.